Fala aí moçada do YouTube, estou com mais um vídeo do canal se você a como deixar e instalar o Rayman Legends para PC completo em português pessoal. Esse jogo é bem legal, eu vou gostar demais pessoal. E o jogo tá pesando 5GB para você baixar pessoal. E vão conferir o trailer do jogo aí pessoal. instante te volta. Tchau, tchau! I <sniffs> don't Aí, pessoal, vocês podem ver que o jogo é bem legal mesmo. E eu vou deixar um link na descrição para você baixar o um arquivo .iso. Terminando, abra sua pasta. Se você tiver em 27, é para usar do DaMutur. Mas se tiver em 28, e 10, basta dar dois cliques ou então dar o botão direito e extrair aqui. Vai precisar do programa no RAR. E aqui tem um crack PTBR. Aí você abre a ISO, eu vou vir nesse setup, executa como administrador. Então, OK. Pertinho, stop music, dá um next, que o diretor tiver instalar, deixa no padrão, dá um next, deixa essas duas caixinhas marcadas, dá um next instalar. Depois que se instalar, o seu jogo já vai estar instalado, pessoal. Eu recomendo vocês não pegar o crack daqui, pessoal, Quem que pode dar algum erro aí, pessoal. Talvez o seu jogo não traduz em português. Eu recomendo vocês baixarem vai estar o, o o crack. eu vou deixar em tudo incluso aqui, pessoal, em um download só. Aqui vai estar tá a pasta do jogo onde está ISO e já vai estar tá o crack também PTBR já traduzido. Você só vão dar o botão direito, um extrair aqui. Vou vir no crack, vou copiar tudo. Aliás, não, vocês vêm insistir em API, dá dois cliques nele. Dessa aqui, pode ver que o jogo já está em Brasília. Aqui só basta botar seu nome. Colocou, vem arquivo e salva. Espera aí, deixa eu mudar aqui o L. Pronto. Vem arquivo, salva. Feche. Marca tudo. Copia. Fecha de novo. Vem no talo de jogo com o botão direito. Abrir o local do arquivo. Cola tudo aqui, pessoal. Confirma a substituição. Dá um Continuar. fecha, vem no tal de jogo aqui que o botão direito em cima dele, vem em propriedades, vem em propriedades, vem na guia compatibilidade, execute o programa como administrador, marque essa caixinha, aplique dá um ok, e pode abrir seu jogo aí pessoal, que já vai estar funcionando totalmente em português Brasil, todo, se eu não me engano, o jogo já vem nublado também pessoal, e esse foi o tutorial de hoje, se vocês gostaram, dá um like no vídeo. Se inscreva no canal e me ajude a chegar a ser inscrito, pessoal. Vou agradecer muito. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Fui.